Rapaziada, fim trágico da mãe dela. No final, ela se redimiu, nos deu o cartão e ainda pediu para que salvássemos a Sherry. Ah, Rapaziada, ó, código de alta destruição está ativado. A gente vai ter que sair fora daqui super rápido. Eu, você e a Sherry, hein? Ó. Let's get the hell out of here. pois é, a Sherry só sofreu nesse game coitada da baixinha. Tipo. Sim. Estamos todos sujos, com a Sherryzinha do lado. Pra essa parte aqui é super sinistrona. Olha isso. Tipo. Sinistrão. Thank you me. a missão é sair fora do local. Attention. Beleza? Pois hora e 56 já não dá para terminar menos de duas horas. Mas por estar no hard e não termos levado mordida. Já é uma façanha legal. Beleza, faca do combate. Já temos. Vamos, vamos continuar a visitar. Tranquilamente. Pois é, chegamos um local aqui onde o Caverninha vai salvar a VAP. Beleza, já estamos de volta aqui. Vamos dropar alguns itens no baú. Colocar munição de metralhelson. Derrapar rapaz pra fora. Bom, espero que seja o suficiente. Não, não tem muita bala. É a verdade? Tinha, tinha mais granada no baú? Vai lá e vê! vê aqui, que granada é altamente de alta eficácia e importante. Beleza, mas tem três. Três? Já é um nível alto. Carrega o pistolador, só tem duas balas. Vap com a Sherrod. Já tem dez minutos para sair fora daqui. Sherry, run! Beleza. Cadê? Cadê? É Los Angeles! Tensão! Tensão! Ó! Oh. Of course! The stupid things locked. A porta está eu? trancada. Sherry, onde você... Olha, a, Sh a Sherry vai dar uma de. Oh, ele está caindo nos monstros. Vai, Sherry! Ô, louco, é um cachumbista, hein? Vamos ter que vir as, as cachumbas dele. A cachumba já foi. Vira, cachumba aí, tio. Cuida, cuida. ter oh, que ficar esperto. Esse cara é rápido. Ele dá o turbo. Ó. Oh. Mais um, hein? Oh. Olha. Beleza, a gente dá a volta aqui. Acho que é tempo da Sherry abrir a porta. Não, Espero, tio. Isso, Sherry. Ah! Cara, não sobrou quase nada de munição de metal. Não, nadinha. Tem é um lock aqui? O jogo? Okay. Rapaziada, foi na plataforma Acho que era a plataforma que o Leon Enfrenta O Butinelson Ou o Dr. X Ou o Mr. X Beleza Vamos entrar no trem Com 8, 8 minutos para sair fora Oh. Um e tá? okay. Be Seja Beleza, a Sherry vai ficar aqui dentro enquanto a gente vai se ferrar aqui fora. Rapaziada, se o game só é possível terminar com a Claire. Okay. All right. Something. Oh. Hey. Okay. All right, it's working. Claire. What? Leon? You're down here too? Yeah. But the whole place is coming down. Look. You need to get out. Fast. Eu sei, eu encontrei um way Eu acho que... eu acho que make it. fazer Onde você Claire, você ainda está Leon? Desculpe, você está se Não se preocupe sobre mim. Só sai Leon! Leon! Rapaziada, o Leon deu as coordenadas, hein? O que, que acontece? O game com Claire só é possível terminar porque o Van Damme nos deixou uma metralhadora giratória Rapaziada, vamos refletir nessas palavras, hein <risos> ficar esperto, hein, jogo Olha o tanto de zóio que tem isso Nível 30 de periculosidade Jogo rapaziada, eu não salvei. Ixi, rapaziada, eu não salvei. Ixi. Oh, meu deus, não posso levar dano. Ou oh! ah, vai pegar, vai pegar, vai pegar. Oh. Oh. Cadê esse lock? Vanda, misa, vanda, misa. Ah, vai subir, tio. Aí você vai ter que cair. Cai, seu Loki. Oh! Não caiu não, em jogo Nossa senhora Ó, oh, louco! Vaza Fazia já foi 200 balas, tá? Só, só, só pra vocês ficarem ligados Na periculosidade desse cara Deixa deixa esse Loki vir Vamos vamo granadar ele largar esse Loki Ó, ó Espero que tenha pego isso aqui, viu Vamos quebrar a gema dele. Pera aí, Vamos sair de perto? <risos> ah, eu não quero levar dano. Peraí, vai subir. Vai, vamos derrubar ele agora. Derruba esse Loki. Isso! Tá me no olho! No olho! Ai, caiu tio! Escorregou aí! Rapaziada! Ô oh, meu, 400 balas, o cara não morreu! Só avisando oh, meu, Cadê ele? Ô oh, louco Sai de perto sai de... 80 balas sobrando aí, jogo Aí ele aumentou. Oh, o cara não morre 400 balas no bolso Olha, Só avisando que ele vai ter que ficar longe tio. Se ele Dá uma rodada de braço Será que ele subiu? Ô oh, louco, eu não sei. Rapaziada. E agora? Vamos ficar perto aqui? Ai! Pera aí, agora, gente. Oh, não! Rapaziada, eu dei esse ataque. Tem que ficar aqui, tem que ficar aqui no cantinho. Isso! Vai, seu Vai! Isso! Rapaziada, pegou forte, pegou forte. Pera, acabou as munição? Dois tiros de pistolador. Pera, se não acabar, ele ferrou o jogo. Oh! Rapaziada, só tem mais um tiro de pistolador. E aí? Rapaziada, aí, gente vai conseguir matar o cara. Cadê o Loki? Oh! Nossa, o cara vem de paraquedas! Isso é louco o jogo. Pera aí, peraí, cuidado. Rapaziada, não tem mais nada, em jogo. Nossa, no final da história a metralhão só foi eficaz, hein? Olha, é, cuidado, cuidado. Ó, ele vem. Rapaziada, um tiro de pistolador, ele tá se arrastando, mas não brinque com esse tipo de periculosidade, ó, carrega, o tipo esse look, ó, oh, louco o jogo. Esse cara foi o cara mais forte de todos os dentistas, não pode. So what's the first thing you want to do when we get out of here? I want to see where you live. Good. It's I take a shower. Yeah. <laughs> really? Not bad. Ooh, yeah. Oh yeah. Leon, Claire. Leon, it's so good to see you. I told you we'd make it, didn't I? You did. Who's this? This? Essa é a Sherry. Ok. Jesus. O que foi isso? Eu Não sei. Você fica aqui com a Sherry. Eu vou ver o que é. Check it out! Rapaziada, é, vamos, vamos lá dar um check-out nessa, nessa parada? Help! Então vamos lá organizar os itens, VAP? Beleza, rapaziada, é, não sobrou muita munição, tio. O cara lá era altamente sinistro. Para com as tretas. O que que acontece? Antes de mais né? vamos. Vamos salvar esse negócio, tipo, tá na beira do bico. Vá. Rapaziada, temos esses, esse tipo de munição. Vamos pegar tudo que sobrou, tio. Todas as armas restantes no amor e sem o amor. Sobrou uns ácidos aqui. Rapaziada, é o que sobrou. Vamos ver qual é que é. Ó. Sobrou um whey protein aqui, mas já não cabe mais nada. Nada. <risos> aí, vamos usar todas as armas possível dentro dessa boca carnívora desse bloco. Olha, dois minutos são tempo. Pensa num cara que aguenta. Ô, louco! Peraí! Peraí! Vamos detalhar. olha viada. <risos> mini, <risos> mini pistolador. <risos> Nossa, assim rara. Não morreu, hein. <risos> Tô ligado que ele tá lá em algum lugar, tio. Esse, esse bicho não morre, não. Peraí. Então... Não. Nós He might be able to give us a ride. What if it's not just the city? Get Sherry out of here.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 Eu sempre queria o Paz, mas a minha mãe está lá em cima. Next up on this boring Wednesday is a song to get your blood popping. Rapaziada, esse foi o final verdadeiro então. Um Tãozinho massa de fundo. O que que acontece? Rapaziada, melhor residente que o Caberninha jogou até agora O Caberninha não tá conseguindo parar de jogar esse jogo O jogo é muito bom Final foi bom, história foi boa Lado bem foi massa As armas da Claire O Caberninha curtiu, porque tem arma de ácido, arma de fogo E altas outras paradas Terminamos o game mais ou menos 2 horas e 10 2 horas e pouquinho, sem levar dano Que foi massa, tipo Ato histórico para com a caverna, jogando no modo insano, top demais. O que que acontece, rapaziada? Na espera já do Resident Evil Remake 3, beleza? Vamos picar o Nemesis, sem falar que tem ainda o Rank para jogar, tem umas missões extras aí que são massa e desafiantes. O caverninha vai querer bater um recorde aí, ou passar sem levar mordida também. Vamos ficar ligado. Rapaziada, espero que vocês tenham curtido essa gameplay, tenham curtido essa série do Leon, tanto da Claire, o adorou ambas. E o que, que acontece? Um grande salve a todos, obrigado a todos que ajudaram o canal compartilhando os vídeos. E os que ajudam o canal, o gabinete dá maior valor. Rapaziada, é nóis! Peraí, peraí, antes de mais nada, esse foi o resultado, tio. Conseguimos ainda ter o ranking A, mesmo com 18 salvamentos. Terminamos o jogo com menos de duas horas e meia, o que foi legal, mesmo no modo insano. O que que acontece, rapaziada? Dá pra terminar o jogo na metade desse tempo aí, hein? Vamos ficar ligado. Mais ou menos isso. Pap.